os chakras e as desarmonias físicas. Quando os dois chakras localizados na altura das maçãs do rosto estão bloqueados ou manifestam um acúmulo de energia negativa, o indivíduo poderá apresentar no corpo físico rinite, sinusite e outras dificuldades relacionadas com a face, incluindo alguns problemas dentários decorrentes que também estariam relacionados com o chakra básico, captador das energias telúricas. Casos de microencefalia são decorrentes de anomalias ou desordens nos seguintes chakras Chakra da nuca, o oitavo chakra, chakra coronário e nos chakras das suprarrenais. Esses últimos estariam superdesenvolvidos e por esta razão causariam desequilíbrios.